Olá! Neste vídeo demonstraremos como baixar ou cancelar uma RT obra-serviço. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Pesquisar ART. Realize a pesquisa através do número da ART ou utilize os filtros disponíveis. Após, clique no botão Pesquisar. Identifique a ART desejada e clique em Ver Item. Agora clique no botão Baixar Cancelar a ART. Em Status, selecione se deseja baixar ou cancelar a ART. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. Selecione o motivo desejado. Utilize o campo descrição para informações extras que julgar pertinentes. Caso queira, poderá anexar documentos comprobatórios, como por exemplo um termo de distrato. Feito todos os passos, clique em Confirmar. Aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação da baixa cancelamento. Clique em Sim, Confirmar. Você será direcionado para a página de detalhamento da baixa cancelamento. Importante destacar que nem toda baixa cancelamento será efetuada de imediato. Dependendo do motivo, a solicitação demandará análise interna do CREA Minas.